Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, notícia aqui é parcialmente interessante, parcialmente preocupante. A Microsoft aí está de olho na Take-Two e assim por diante. Nós temos aí também a Rockstar entrando no poleiro da negociação. Então, a Microsoft... Já detentora detentura de vários e vários estúdios aí quer abocanhar mais um e um extremamente grande, galera. Take-Two-A tá avaliada em mais ou menos 18 bilhões de doletas de Bidenzinhos e agora a Microsoft está de olho, né? Ah, vale lembrar que uma negociação desse gabarito demora bastante. E o que, que isso impacta para gente? Num primeiro momento, talvez a gente tenha uma sensação de que é algo interessante, porque talvez a gente possa ter em primeira mão aí, jogos da Rockstar vindo para o Game Pass. né? É, isso é interessante, mas eu fico com o um pé atrás. É, a Take-Two já se mostrou uma dona de Rockstar é, completamente diferente do que a gente vinha notando. Então, a entrada da Microsoft aí, talvez a gente possa começar a ver produção em massa de um jogo uh, GTA, ano após ano, de dois em dois anos, ou então um foco extremamente exagerado no online, que é o que realmente dá dinheiro, um desses dois, né? Eu não acredito mais que possa haver um, uma Rockstar aos modos do que a gente via antes. Eu já falei aqui uma vez, o que acontece... É que a Rockstar ela tem um grande problema nas mãos. Um grande mesmo. Porque ela tem é, um jogo excelente na mão, que é o GTA. Um jogo excelente na mão, que é o Red Dead. E ela conseguiu estourar de uma forma muito abrupta em um jogo uh, que se tornou online. Uh, o GTA V. E agora ela fica naquela. Se ela continua fazendo a coisa online, ganhando dinheiro tranquilona... Ou se ela faz um novo jogo. E no mesmo sentido, fazer um novo jogo não é garantia de que a gente vai ter um jogo aos modos de GTA V, viu galera? Vale lembrar, né? GTA V é um jogo de extrema qualidade. Uh, e aí talvez uh, ela esteja com medo de lançar aí um próximo jogo, um jogo 6, né? Pelo menos no momento que é para não uh, dar um baque aí nos fãs. Bom, eu acredito que realmente seja muito difícil para ela. Ela está no, entre a cruz e a espada, né? Que a gente diz. Porque realmente fazer um jogo desse calibre é uma tarefa muito difícil. E talvez ela possa lançar um jogo aí que seja bom, mas que não chegue aos pés do GTA V. Isso já vai ser motivo para ela perder bastante dinheiro. para ela perder credibilidade no mercado. E a gente sabe, né? A gente pode fazer... É, 99 coisas boas para o mundo que quando a gente faz uma ruim é isso que a galera vai ver e eu também acho que tá certo <risos> eu acho que tá certo a gente tem que reclamar mesmo mas assim é, como eu já disse uma vez todo tudo aquilo que a rockstar faz de ruim é, eu só ignoro e aquilo que ela faz de bom eu absorvo porque é, é o que você deve deveria pelo menos fazer né por exemplo, eu, eu não gosto nada do que a, a Rockstar faz de online, GTA assim, 5 para mim online é uma bela lua, uma bosta, assim como é Red Dead Online, né? Então para mim não faz nenhum sentido ter isso, mas em contrapartida tem muita gente que gosta de ficar lá é, igual um idiota, jogando, é, vivendo a vidinha dele lá, arrumando emprego, enquanto que na vida real o cara não faz nada nem ganha dinheiro, né? Então assim, cada um tem uma ideia diferente a respeito do jogo. Então, nesse sentido, eu acho que realmente é essa compra que possa acontecer, talvez é, nem, nem aconteça, viu, galera, né? A gente sabe que negociações ela é, por isso que chama negociar, leva um tempo, talvez ele alguma das partes pode desistir, né? Muita coisa pode acontecer e isso não se concretizar, mas também muita coisa pode acontecer e isso virar um negócio concreto e a gente ter aí a Microsoft com a Rockstar's na mão a dona Rockstar, certo? É, eu não vejo, eu não vejo é, como que a, a Microsoft possa é, melhorar a Rockstar, porque o único, a única coisa que a, a Microsoft é, teria para adicionar dentro da empresa seria dinheiro, mas a Rockstar já era uma empresa sustentável, né? É uma empresa que vende o produto que ela fabrica. É, de uma forma muito grande e ela ganha bastante dinheiro com isso, então ela já tinha ali nas mãos todas as ferramentas que ela precisava para realizar um bom trabalho. A Microsoft não vai então é, entrar com um adicional, um adendo para a produção de jogos vindos da Rockstar. Né? Acho que a única coisa que é, teria uh, mais a ver com alguma contribuição da Microsoft seria infraestrutura online, a gente sabe que ela tem muitos servidores, né, espalhados por todo mundo e isso aí poderia auxiliar na melhor estabilidade de um jogo online, talvez implementação de outras coisas, que é o que eu acho que vai acontecer e realmente aí a, a gente tá meio que fardada a não ter mais uh, GTA de qualidade e aí sim só uh, um jogo online é, extremamente ridículo, né. É, infelizmente, cara, eu já falei aqui sobre os remasters lá dos... Do, dos jogos antigos do GTA vai ser um, um alívio né para Rockstar vindo de, desse tempo aqui mais um GTA 6 aí realmente é, eu não vejo a Rockstar conseguindo fazer um, um excelente trabalho no Rockstar 6 principalmente agora que a gente vê vinha da take 2 agora Microsoft então são empresas que realmente é, não se ligam tanto assim em qualidade mas sim em quantidade né Uh, a Microsoft já tem muito tempo que ela só quer quantidade mesmo então é mais talvez aí uma perca né vai ser muito de cara vai ser muito difícil a gente tem que ficar muito de olho nisso aí e talvez talvez a gente esteja começando a ver a uh, um início uh, de queda de qualidade dos jogos da Rockstar nunca pensei que viria isso mas Uh, nunca pensei em imaginar uma situação dessa, mas eu começo a pensar é, esse tipo de coisa uh, Haja visto aí o que a gente vê no mercado, né, as coisas que estão acontecendo e esse tipo de negociação também Tem muita gente que vai falar, oh, é muito bom que vai sair lá no Game Pass, talvez seja exclusivo tal. Vocês sabem que eu não me importo com esse negócio de exclusividade, para mim é uma, é uma porcaria Você é, poderia ter o jogo em qualquer plataforma no meu ponto de vista Uh, mas a gente tem todas essas questões aí que muita gente vai falar que é, é bom demais não sei o que, tal. mas pra mim quanto mais gente poder jogar um jogo melhor é a melhor coisa que acontece dentro do mercado beleza? então eu vou deixar essa notícia aí o que, é que você acha sobre o assunto coloque aí nos comentários, beleza? grande abraço pra todo mundo e até mais